em 19 dias, viu, gente? Uhum. Eu tô esperto, sou forte. Ai, tá sou bonito. Eu não vou achar, né? Tô Oi, gente. Oi, oi. Eu sou forte, bonito demais, hein, gente? Olha. Que lindo é esse, que eu sou lindo demais, esperto. Oi, oi. Eu já tô escutando as coisas. Meu ouvintinho já deu. É, meu nome é Rex. Tô brincando já. Minhas irmãs também brinca comigo. É, eu não tenho dente ainda não. Eu sou bebê. É bebê. É. Bebê de 19 dias. É bebezinho. Dá tchau. Tchau, pessoal. Inscreve no meu canal. Inscreve no meu canal e dá o seu joinha aí. Para mim conseguir comprar minha casinha.